Oi! Oi. Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba Gaja, Eu sou a Ariselma, do arroba Ariselma, No vídeo de hoje, a gente tá comemorando o dia das mães, né? O segundo domingo de maio E exatamente por isso que hoje eu trouxe a minha mãe, a Ariselma Pra gravar um vídeo comigo aqui no canal Se vocês me acompanham há muito tempo, vocês já conhecem a minha mãe Ela já participou de vários vídeos icônicos aqui no canal Ela já decidiu a minha maquiagem por aqui Também já gravei um vídeo me transformando na minha mãe que Ficou incrível Mas enfim, no vídeo de hoje eu trouxe a minha mãe aqui pra fazer uma make nela, né, que é bem o estilo de maquiagem que ela gosta, que são essas cores mais neutras, né, mãe? Batomzão uhum. vermelho. Essa maquiagem, na verdade, é inspirada nas fotos de divulgação e também da capa do single de Incondicional, que é o um novo single da Gloria Groove e da Gina Garcia, que é a mãe do Daniel, né, que é a Gloria Groove. Inclusive, foi a minha mãe que me mostrou no Instagram, né, no... que ela segue a Gloria no Instagram eu também, mas ela viu primeiro as fotos e eu achei maravilhoso. Então eu falei, mãe, a gente precisa recriar, né, essa make na gente. Então, se você se você quiser conferir, eu maquiando a minha mãe hoje fazendo essa maquiagem belíssima, que é a cara dela, né, gente? Esses tons assim terrosos, um batom vermelho assim. Já deixa o seu like aí embaixo. Se falou por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então gente, eu vou começar passando um serum tropical detox com carvão ativado no rosto da minha mãe Na verdade esse produto é de skincare, mas eu descobri que usando ele, antes da maquiagem meio que a base fica mais aderente né, no rosto, então eu tô aplicando aqui pelo rosto da minha mãe O cheiro é bom Cheiro de pitaya uhum. A base que eu usei em mim hoje foi a base líquida da Ruby Rose Fills na cor senha 20 e eu vou usar a mesma base, só que na cor Amêndoa 30, na minha mãe. Vou aplicar com uma daquelas esponjinhas da Maquilona de microfibra também, que eu venho amado ultimamente. Eu acabei nem falando muito sobre a questão da base Eu misturei a base líquida Filter Rose, que é a mesma que eu tô usando Com esse Beauty Expert Facial Da Nivea, pra dar um match mais certinho Com o colo da minha mãe, né, do rosto Pronto, gente, eu dei uma adiantada na pele Pra gente focar mais nos olhos, né Eu usei o corretivo da Mari E usei o pó da Boca Rosa Agora tá na hora da gente contornar o rosto dela Pra isso eu vou começar vindo no BT Contour Da Bruna Tavares, porque ele é uma cor bem clarinha E esse produto é muito fácil de construir Contorno, então fica muito muito suave, muito bonito Vou começar marcando Abaixo da noção do rosto e tal Aquele mesmo esquema de sempre Se a senhora pudesse escolher Um único produto de maquiagem Pra usar, assim, sempre Qual era a que a senhora escolheria? Ai, eu acho que eu ia ser só um, um lápis mesmo Lápis de olho, gente De olho Chique, eu sabia que ele ia resolver isso. <risos> é a cara dela. Inclusive, acho que é por isso que eu amo tanto o lápis de olho preto também. Até tô usando hoje. Pois é, não, não tiver outra escolha. A base. Uhum. E o lápis de olho. Chique. Eu acho que eu escolheria... Não sei nem o okay, que, gente, porque eu uso tanta coisa. Pois é complicado. Depois que a gente Se usa tudo, a gente só quer tudo depois. <risos> Teve algum batom que a senhora gostou muito, assim, durante toda a sua experiência com maquiagem que a senhora lembra muito? Alguma cor? A cor eu lembro, porque tem alguns tons de nude ou de rosa que eu gosto muito. Aham. Uhum. Mas principalmente nude, né? Tem, um, tem uns tons de nude que dá muito bem com a minha pele. Eu também amo batom nude Inclusive um dos batons nude que eu tenho na minha coleção Eu comprei ele por causa da minha mãe Porque elas tinham igual, que é o cookie nude da Natura Eu vou voltar e dar uma recortada No contorno da minha mãe, ó Partindo da orelha, assim, pra frente Só que no meu rosto eu sempre venho E eu puxo pra baixo, né Porque é o formato do meu rosto Mas um da minha mãe, eu vou puxar pra frente Porque assim, ó, dá aquele recortezinho Mara Pra blush, eu vou usar esse aqui da Maybelline, né, a cor a minha cara E aplicar acima do contorno Eu passo blush na minha cara inteira, mas na minha mão eu vou aplicar Só aqui acima da maçã do rosto, puxando aqui pra trás Com um pouquinho de pó compacto da Lady's eu vou varrer o excesso de pó Só pra evitar flashback ou coisa do tipo E eu acho que a gente já pode partir pra iluminador Bom, pra iluminador, em mim, eu usei esse aqui da Miss Rose, né, que é o meu... Ready to go! Mas da minha mãe, eu quero usar um iluminador que, inclusive, eu comecei a usar por causa dela, que ela sempre tá comprando, ela adora esse iluminador, que é o To Glow da Natura. E super combina com a maquiagem que a gente quer fazer hoje, então eu vou passar ele na minha mãe. Prontinho, iluminado bem bonito, bem discreto, vai virando o rosto aí. <risos> Linda! Agora a gente vai partir para os olhos, de fato, que são esses mesmos olhos aqui que eu tô usando. A única diferença é o delineador que vai ser um pouquinho diferente, né? Mas a paleta que eu vou usar é a mesma. É a Betsson Flower, né? Aquela edição limitada da Bruna Tavares. Eu vou começar com um tom Energia, que é esse laranjinho aqui, fazendo um esfumado na parte exterior do olho da minha mãe. Eu amo essa paletinha. Queria muito que ela tivesse continuado no mercado, mas enfim, né? Hum. Edição limitada é edição limitada. Eu vou começar marcando esse laranjinha por toda a pálpebra dela, mas não vou puxar tão lá em cima, porque depois eu vou esfumando ele. Mas basicamente eu vou concentrando esse laranjinha nessa região inteira. Ai, eu amo laranja na coleção branca. Cara, eu gosto muito dessas makes, né? Principalmente isso, por isso ah. que eu tô fazendo hoje. Uma vibe mais laranjinha, tons terrosos, nude. Uhum. Realmente, gente, nude não tem erro Com o mesmo pincel que eu tô fazendo aqui, ó Só com o restinho de produto É já esfumar os cantinhos, né? Porque esse é o truque Esse é o grande ponto da maquiagem Esse laranja esfumado Olha como fica lindo Fica então, gente, agora eu vou vir no tom terra dessa paletinha Que é esse marrom médio aqui mais quente E eu vou aprofundar a pálpebra da minha mãe E também já vou aproveitar e escurecer um pouquinho o cantinho externo do olho Vou fazer bem de boa Bom, voltando num corretivo e também num pincel língua de gato bem pequenininho Eu já vou marcar a cut crease, né? A semi-cut crease que eu fiz aqui no meu olho eu vou repetir a mesma coisa no olho da minha mãe Com o cut marcado, nossa, já dá uma super diferença no olhar Uhum eu vou preencher o cut inteiro e também já vou iluminar o ossinho da sobrancelha da minha mãe Assim como eu fiz aqui na minha Com o tom sorte, que é esse dourado aqui Inclusive já tem um buraco na minha paleta, gente Eu fico hum. triste porque essa paleta foi edição limitada Depois que ela acabar, nunca mais vai ter pra comprar Agora que eu preenchi o cut dela com esse tom de dourado maravilhoso, eu vou voltar lá no pincelzinho que eu apliquei o laranja e eu vou esfumar as bordinhas pra dar acabamento e juntar com aquele marronzinho que a gente usou pra escurecer o canto externo Olha aí, gente, como é que ficou o esfumado Agora vamos fazer o esfumado da parte inferior, que na verdade eu vou usar uma única sombra, que é só o laranjinha que a gente usou inicialmente Prontinho, agora que a gente já fez todo esse esfumada do olho Vamos pra o delineado que eu falei pra vocês que ia ser um pouco diferente Isso porque é um truque que eu vou ensinar pra vocês de delineado super fácil Quando você não quiser puxar o gatinho Você vai vir numa paleta de sombras que tem uma sombra preta Essa aqui eu vou pegar da paletinha da Ludurana, paleta luxo Dá uma carimbadinha aqui, ó Bem na pontinha do canto externo E aqui do outro lado também E só com o restinho que tem no pincel Você vem esfumando sem puxar muito, sabe? Esfuma só entre o preto e o marronzinho que você aplica. Com anteriormente, que vai ficar muito lindo O efeito que você consegue quando você faz isso ó, É dar aquele Levantado no olhar, assim como o delineador Faz, então aqui você tem as duas técnicas Eu com o delineador e a minha mãe com delineado Esfumado com sombra, né, com a parte Exterior esfumada, então você decide Qual você quer usar na referência original, que é a maquiagem da Gina e da Glória, elas também fizeram isso A Glória tava de delineado e a Gina tava com o final de somadinho Então tá aqui a referência pra vocês Pra fazer o delineado dela, eu vou usar um pincelzinho chanfrado pequenininho E a mesma sombra que eu usei, só um pouquinho lá no final E vou puxar um delineado simples, né, feito com sombra Que eu já ensinei aqui pra vocês no canal como é que faz aquele truque Sobre como eu faço a minha maquiagem pra tirar foto Olha só, gente, eu fiz em um dos lados. Tá vendo que esse olho aqui parece que ele tá mais marcadinho do que esse quando ela abre os olhos? Essa é a hum. diferença. Voltando no pincel de contorno, eu vou vir nessa paletinha aqui da boca rosa e eu vou pegar esse tom aqui mais quente, né, da extremidade, pra aquecer um pouco as maçãs do rosto da minha mãe. Vamos Agora eu vou dar o poder da maquiagem pra minha mãe Porque esses passos ela prefere fazer ela mesma, né Que são máscara de cílio, lápis de olho essas coisas assim mais perto do olho Lápis preto Tem um lápis preto, lápis preto da Louise Ancy, que ele é muito pigmentado O lápis que a minha mãe tá usando é o da Louise né Que é aquele que eu gosto bastante, ela tem o igual e a máscara de cílios é a volume e a longa da Tracta Bom, pra gente finalizar os olhos, né Agora que ela aplicou o lápis da Luisance E a máscara de cílios da Tracta Eu vou falar cílios postiços da minha mãe Eu não vou falar cílios tão grandes assim Que nem os meus mas vou colar um cílio que ainda é grande, mas é mais natural nela A senhora não usa cílios frequentemente, né? Assim como a senhora falou agora. Não, porque mãe, é uma das coisas que eu não treinei pra aprender Isso, e eu lembro que no kit de maquiagem dela Tudo ela tinha e tudo ela acabava e comprava de novo Tudo acabava e ela comprava de novo Exceto os cílios e a gente, ficam meio lá Mas hoje a gente vai colocar cílios Olha, são cintos consideráveis, mas são mais naturais, sabe? Faz mais de estilo dela. E pra colar, óbvio, vocês já sabem, a super stronghold da Kiss New York é a minha rider or Die É uma cola que eu uso, tipo, desde sempre. Esse aqui, olha. Gente, parece que nem tem nada. Ele é mais natural do que os meus, que eu é os maiores, mas super combinou com ela e com o rosto dela, né? É porque meu gosto é maior, me afete também. Hum. Então... <risos> Pronto, gente. Eu acho que eu demorei 10 segundos pra colar um desse da minha mãe e eu demoro um minuto, porque meu olho é todo amassado, é muito da Minha mãe é certinho. Num instante já cola. Essa é a primeira vez que eu coloco assim, senhora? Sim. Foi só no.. só um no meu aniversário. Menina, Sim. que a chique viu Aquela maquiagem foi perfeita Ficou linda mesmo, aquele azul que okay. Ah não, eu fiz a empresa, senhora. Foi perfeito. Ficou fiz uma maquiagem tudo gente Então basicamente hoje é a primeira vez que eu os cílios, olha que chique Uma vez eu fiz o alongamento É, alongamento de cílios Agora o isso eu não posso até conseguir colocar só, né? Meu Deus do céu, pois se eu tivesse o seu formato de olho Literalmente é o formato que vem na caixinha dos cílios se você, assim como a minha mãe, tem esse formatinho dessa embalagem bem aqui no seu olho Você não sabe a sorte que você tem Mas, mas é igual, não ser nada São muito levinhos, e olha, são muito lindos Sabe a diferença que deu no olhar? Uhum. Nossa, eu tenho que aprender, porque eu amei Ficou muito bonito. Eu acho que eram as colas que eu usava também Eu acho que também era o um modelo do cílio Ai, mas tá tão levinho Parece que tem nada aqui. Bom, pra finalizar essa maquiagem faltam lábios, né? E pra isso a gente vai usar um batom vermelho assim como o meu. A cor que eu vou aplicar na minha mãe é o Tom Blazing da Mari Maria Makeup. E basicamente depois disso a maquiagem já tá terminada. <risos> Bom, pra de fato selar de vez esse contrato, a gente vai usar esse fixador de maquiagem aqui da Ruby Rose. E tá pronta a maquiagem. Esse aqui é o resultado da maquiagem que eu fiz Da minha mãe pra o Dia das Mães Muito obrigada por ter participado do vídeo, por ter vindo aqui Agora que vocês perguntam como é que eu sou Tão bonita, vocês já sabem que eu sou igual a minha mãe Literalmente, a gente é a mesma Pessoa, praticamente É muito bom que eu tenha a oportunidade De passar o Dia das Mães com a minha mãe né? A gente sabe a situação do mundo, a gente sabe Que nem todo mundo tá perto de todo mundo Enfim, eu desejo Feliz Dia das Mães pra todo mundo Aí, né, pra quem tá com O seu filho, pra quem tá com a saudade do filho Nesse momento, se você gostou do vídeo de hoje Comenta aí o que, que você achou e deixa o seu like aí embaixo Isso é muito importante pra avaliar o vídeo também o canal Se falou por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo A senhora tem Instagram, né? Tenho é, sim <risos> Carol, você. Eu sou arroba é uma no Instagram Isso, arrasou, já tem o arroba de todo mundo aí <risos> Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando do finzinho do vídeo Eu sou a Gabriel Jordan e eu sou a E esse foi o vídeo de hoje. Sim.